Eram duas ventarolas, duas ventarolas que ventam no mar. Eram duas ventarolas, duas ventarolas que ventam no mar. Uma era em ançã, a outra era em manjar. Eram duas ventarolas, duas ventarolas que ventam no mar. Ventarolas que ventam no mar Uma era em São, A outra era em Manjar Eram duas ventarolas Eram duas ventarolas Que ventam no mar Uma era em São, duas ventarolas, duas ventarolas que ventam no mar, uma é lençã, a outra é era manjá. eram duas ventarolas, eram duas ventarolas que ventam no mar, uma é lençã, a outra era manjá. eram duas ventarolas, duas ventarolas.